Uma coisa que parece ridícula, mas é que ninguém entende isso. É preciso, pessoal, ter aquilo que é necessário na vida toda de cada pessoa: bom senso. É, parece bobagem o que eu estou falando, mas não é não. O perito tem que ser aquele profissional expert em bom senso, porque se não tiver bom senso, vai chegar às conclusões mais estapafúrdias no decorrer de um processo. Então, em primeiro lugar, bom senso. Segundo lugar, é preciso que você faça um curso pessoal, não tem jeito, você precisa ser uma pessoa que gosta de aprender, que procura conhecimento para ser um bom perito. E por que eu digo isso? Porque nós de outras áreas, por exemplo, eu arquiteta, engenheiro civil, é, médico, contadores, administradores, psicólogos, não são da área de direito, advogados entendem. A legislação nós não entendemos nós não fomos preparados na faculdade para esse tipo de segmento e o trabalho de perito precisa o tempo todo que você tenha um entendimento da legislação porque ali no decorrer do seu dia a dia do trabalho de perito você tem que seguir uma série de trâmites que estão fundamentados dentro de uma lei se você não fizer isso de forma correta você pode ser até punido você pode ser até, dependendo do erro, ser incriminado, porque você está trabalhando, pessoal, dentro do Poder Judiciário. É algo bem sério. E tem outra, conforme eu já falei em outros vídeos, milhares de vezes, qualquer decisão sua errada, qualquer, de, qualquer, qualquer petição que você faça errada, se o seu laudo vier errado, você vai conduzir o juiz a um despacho, a uma sentença errada também. E com isso você vai prejudicar vidas, você vai prejudicar as partes, tanto o autor quanto o réu, que muitas vezes está ali como réu de forma injusta ou o autor que está ali precisando que você faça o um entendimento correto daquela situação e você não faz. Então essa é a segunda situação, você precisa fazer um bom curso para poder adquirir essa malícia de entender como funciona o jurídico e saber tomar as decisões certas e fazer os laudos da forma correta. E raciocinar em cima de cada situação para formatar um laudo da forma correta. A outra questão, pessoal, é que vocês precisam no estado, prestem atenção, no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu vivo, onde eu moro, para você estar inserido na planilha lá do SEJUD, que é a planilha oficial do Tribunal de Justiça, você precisa ter dois anos de experiência na profissão e ter um curso, obrigatoriamente. A qualquer curso, não precisa ser somente o curso da Exage que é o curso oficial do Tribunal de Justiça que foi o curso que eu fiz, não precisa pode ser qualquer curso qualquer um é reconhecido lá por eles, porque até mesmo eles sabem que o curso deles não dá conta da demanda na procura de profissionais no estado todo, então eles aceitam outros certificados acontece que nos outros estados do Brasil não precisa ter dois anos de experiência e nem ter curso para isso, ok? Vocês precisam fazer o curso para trabalhar da forma correta e acabar não se metendo numa encrenca, ok? Mas não é obrigatório para vocês se inscreverem lá nos tribunais ter esses pré-requisitos somente no estado do Rio de Janeiro, Eu já repeti isso N vezes mas vou continuar repetindo porque o pessoal tem dificuldade, porque eu dou aula para alunos do Brasil todo, de sul ao norte desse país. E as regras mudam de estado para estado. Mas o que eu tenho visto é que todas essas exigências que eu acabei de falar, de dois anos de experiência e mais obrigatoriedade de curso, é somente no estado do Rio de Janeiro. Aluno nenhum meu de São Paulo, lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, nenhum trouxe essa obrigatoriedade lá nos tribunais de suas regiões, entenderam? Então, eu tenho conhecimento disso porque eu lido com alunos do Brasil todo. Então, fiquem sossegados, se você não é do Estado do Rio, não precisa ter a obrigatoriedade nesse curso, mas você vai ser leviano se não fizer esse curso, porque se você não é da área de Direito, você não conhece nada de legislação e para trabalhar como perito precisa ter esse conhecimento, ok pessoal? Então a outra coisa que vocês precisam entender é o seguinte: uma pergunta que vocês fazem muito, no que eu preciso ser formado? Quais são as áreas que eu sendo formado eu consigo perícia? Quase todas as áreas profissionais têm perícia, mas é óbvio que algumas têm uma demanda maior. Por exemplo, medicina tem uma demanda gigante. Contabilidade tem outra demanda gigante. É, Engenharia civil e arquitetura, novamente, também uma demanda gigante. Psicólogos também tem uma demanda bem grande. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, que são assim, os mais requisitados dentro da perícia. São esses cinco os mais requisitados. Contadores, engenheiro e arquiteto, médicos, psicólogos são muito requisitados. Ah, assistente social. Assistente social também é bem requisitada também em questões de perícia. Então, essas profissões são as que mais têm demanda dentro do Poder Judiciário. Mas não quer dizer que as outras profissões também não tenham, tem sim, só que com menos intensidade, tá? É, tem uma profissão também que ninguém percebe, que inclusive os juízes não perceberam, mas é a engenharia de produção. Todas as questões voltadas à indústria precisam ser nomeados peritos e engenheiros de produção, porque a indústria envolve toda uma dinâmica de, de conhecimento, de processos produtivos. Então, acontecem, às vezes, por exemplo, vou dar, vou dar uma, um, aqui uma, uma, um exemplo bem, bem prático que acontece muito nas varas dos tribunais. São casos de pessoas, muitas vezes, que se machucam ou até, infelizmente perdem a vida em uma máquina dentro de uma indústria e muitas vezes os magistrados nessa ocasião eles é, vão lá e nomeiam engenheiro mecânico, esqueci, o engenheiro mecânico também tem muita demanda na área de perícia, de, de, nomeiam o engenheiro mecânico, só que olha só, o engenheiro mecânico ele é especializado em que? Em máquinas, em mecânica, se ele for chamado para um tipo de processo desse onde alguém se machucou ou foi, veio a óbito por conta de uma máquina, ele vai se restringir à análise do equipamento, se o equipamento está ou não funcionando. Se o, se o equipamento é, contém ou não algum defeito na operação. Ele vai se limitar a isso. Só que muitas vezes o que ocasionou aquele acidente não se restringiu a um defeito ou não de uma máquina de um equipamento aquilo pode ter sido um erro de processo dentro da indústria então o engenheiro mecânico vai se limitar ali na máquina o engenheiro de produção vai ver aquilo como um todo porque ele vai olhar se houve algum tipo de conduta errada de ordem errada no gerenciamento daquele processo de produção e aí Sim, ele vai conseguir ver o contexto geral dessa situação. Então, vai aí também uma dica para os nossos magistrados aí do nosso país, que muitas vezes não tem o menor, a menor obrigação de saber qual é o período certo que eles, vão, que eles vão nomear mesmo, porque é impossível eles conhecerem todas as áreas dessa maneira, tão aprofundada. Então, essa é uma dica, tá? Importante, os engenheiros de produção... Estão perdendo aí essa área de perícia porque desconhecem a importância do trabalho deles dentro de uma perícia. E perícia de indústria acontece muito. Por exemplo, na vara trabalhista acontece muito esse tipo de situação de pessoas que entram com processos porque o seu parente ou ele próprio se machucou dentro de uma indústria. Então, é, é necessário que se faça também, que se coloque nas perícias do engenheiro de produção e vai aí também mais um que tem bastante demanda, porque problemas em indústrias tem o tempo todo. Então, mais um aí que eu falo para vocês que também tem bastante demanda. O outro também é o engenheiro agrônomo, porque tem muita demanda de avaliação de imóveis rurais. E o engenheiro agrônomo, ele é aquela pessoa indicada para ver a parte agrícola e produtiva, conforme eu falei no outro vídeo, de um imóvel rural. A parte dos imóveis que existem dentro da fazenda pode ser feita a avaliação por arquiteto ou engenheiro civil, mas a parte de produção, a capacidade produtiva dessa fazenda, tem que ser feita por um engenheiro agrônomo. Assim como se tiver animais, tem que ser feita essa avaliação dos animais, se eles estão com saúde boa, se eles estão com valor de venda ou não, é o veterinário. Então, é uma perícia, como eu chamo e como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, multidisciplinar. Então, resumindo, o que precisa para ser perita é que você tenha uma formação superior, de preferência nessas áreas, aí você vai ter uma maior demanda, essas áreas todas que eu falei agora no vídeo. Se não for dessa área, também vai ter demanda, não desista, mas são, assim, menos frequentes. E você precisa ter... É, é, no estado do Rio de Janeiro, essa situação mais complexa, mas nos outros estados do Brasil não precisa ter experiência de dois anos, nada disso, mas você precisa fazer um curso, pelo amor de Deus, pessoal, porque isso é um trabalho muito sério. Eu em 2010 entrei sem curso algum para começar a trabalhar como perita, porque não tinha curso para fazer naquela época. Tinha Acho que nem um tribunal tinha curso naquela época, eu não lembro mais, mas eu não achei curso, não achei nada na internet que pudesse me ajudar. Então eu tive que aprender ali na força e na vontade, errando muito, apanhando bastante, lendo processos. Eu li os processos do começo ao fim, isso é uma coisa fundamental também. Mais uma dica aqui nesse vídeo, que vocês precisam ler o processo do começo ao fim, não é só para ler aquelas páginas que interessam ao perito, não, porque muitas das vezes nas outras partes do processo você vai encontrar pistas que vão te ajudar a elucidar aquele caso. Então eu lia os processos inteiros e conforme eu ia lendo, eu ia aprendendo muita coisa. Comecei a estudar muita coisa de direito, comecei a estudar legislação e só em 2019, eu comecei em 2010, só em 2019 eu fui fazer um curso, que é o curso do TJ aqui no estado do Rio de Janeiro, mesmo porque conforme eu falei, aqui no Rio de Janeiro precisa ter o curso para trabalhar como perito de um tempo para cá, porque na minha época não tinha essa obrigatoriedade aqui no Rio, tanto é que eu não tinha curso e eu trabalhava como perita. Então, é, isso aí são os pré-requisitos para você ser um perito, mas acima de tudo, pessoal, tenham é, expertise, mas tenham um consenso, ok? Então essa foi a minha dica de hoje. Os pré-requisitos para ser um perito. Para ser um perito judicial é preciso que se tenha geralmente formação superior e no mínimo dois anos de experiência, pois como o próprio título já menciona, é necessária periciar naquela área profissional. E isso só se adquire com a prática. Eu disse geralmente formação superior, porque é a situação mais comum, pessoal. No entanto, acontecem casos onde a lid possui objeto cujo teor exige profissional expert no assunto sem nível superior. Sabia disso? Como exemplo que eu vou dar aqui para vocês, muito interessante, podemos citar uma questão envolvendo um instrumento musical, que se danificou de forma questionável e o reclamante processa o fornecedor. Para se saber se o instrumento estava mal fabricado, seria necessário um profissional o quê? especialista em montagem de instrumentos. Que é o que? Um luthier. Vocês conhecem um luthier? Pois é, ele é aquele profissional especialista em fabricação de instrumentos musicais, mas ele não é, não tem formação superior. Esse é um caso típico da necessidade de um perito sem nível superior. Então... É claro, pessoal, que isso é bem assim, raro, né? Nem sei se raro é a palavra. É assim, é, é incomum, digamos assim, acontecer esse tipo de processo. Mas pode acontecer. Mas o que geralmente acontece são situações que envolvem expert com nível superior, tá? Então, é, essa exigência, eu vou falar pela enésima vez, pessoal, a exigência de dois anos e de ter curso é só acontece no estado do Rio de Janeiro em todos os outros estados não exige experiência de dois anos na profissão e não exige curso porém eu já falei no começo desse vídeo a necessidade de vocês fazerem um curso visto que vocês vão estar trabalhando dentro do Poder Judiciário onde é absolutamente necessário o conhecimento da legislação vigente que fundamenta o trabalho do perito, que é o CPC, e conhecer também um pouco do Código Civil. senão fica complicado, vocês estarão o tempo todo lidando com o magistrado, vocês estão lá para auxiliar os magistrados. Vocês vão estar lidando o tempo todo com impugnações de advogados, com questionamentos que esses profissionais vão fazer para vocês com toda razão, porque esse é o papel deles, e vocês precisam saber responder de forma clara ao advogado, e vocês têm que responder isso tudo baseado na lei, pessoal. Então, é, pelo amor de Deus, é, não queiram ser como muitos por aí, que passam só querendo comprar o material didático, copia e cola, quer só saber de modelo de, de laudo e fica por isso mesmo. Essa pessoa vai ser, com certeza, um péssimo perito, porque ele está se restringindo somente a olhar laudos, sem aprender a essência fundamental essa profissão. Então, busquem a excelência, porque é assim que o Brasil vai se tornar uma grande nação, construída por grandes profissionais de todas as áreas. Então, vamos ao próximo slide. Mas, enfim, na maioria dos casos, a perícia é executada por um profissional de nível superior, como arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas, contadores, etc., na maioria dos casos, não é exigido ter curso específico de perícia. No entanto, para se ter o cadastro na divisão de perícia, eu acabei de falar, do Rio de Janeiro, e poder contar com a ajuda de custos nos processos JG Justiça Gratuita, é necessário ter cursado no mínimo 21 horas de curso na área, preferencialmente o curso do Exage, Escola Superior de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi o curso que eu fiz em 2019, embora já trabalhasse com perícia desde 2010, tá, pessoal? Eu fiz o curso do TJ e gostei muito, inclusive, mas eles aceitam qualquer curso, mesmo porque o curso do TJ... É, não dá conta da demanda de profissionais do estado inteiro então eles mesmos precisam né, ter esse cadastro de peritos e eles não são é, é, é, radicais em exigir somente apenas o curso deles um, existe um equívoco aí tem pessoas que pensam que só pode ser o curso deles não é, eu fiz o curso deles e lá dentro pessoal, pela serventia do próprio Sejude que é o departamento, que é o órgão né, que cuida só da, dessa parte de perícia eles falaram que eles aceitam Qualquer curso, desde que, obviamente, esse curso tenha um mínimo de parâmetro, né, para dar, passar esse, esse conteúdo. Óbvio, né? Vamos ver as profissões mais requisitadas para a perícia? As profissões mais solicitadas pelo Poder Judiciário são medicina, contabilidade, arquitetura, engenharia civil, elétrica, produção, mecânica, etc., psicologia. Então, pessoal, essas são assim que tem mais, é, é, mais perícia. Mas tem outras profissões que também precisam, eu falei agora há pouco mesmo do dentista, dentista também acontece muito problema, né, de pessoas processando dentista, porque se tiver, cometeram supostamente algum erro, também tem muita perícia, enfim, assistente social tem muita perícia também, na vara de família, quando existe problemas de divórcio, questões relacionadas que envolvem crianças, guarda de menores, aí é necessário tanto psicólogo quanto assistente social, então tem muita, gente, é muita perícia. As pessoas brigam bastante, tem muito processo no poder judiciário e a maioria precisa de perito, tá? Tem muito processo aí parado, por incrível que pareça, por falta de perito. Para o juiz poder julgar com segurança a causa de RC, que, que é RC, responsabilidade civil, quanto ao nexo de causalidade jurídico, o juiz espera do perito. um indicação de tudo que se refere ao fato jurídico, subjetivas. Exemplo, pré-existências e objetivas, falta de estrutura hospitalar, por exemplo, na área médica, perícia médica, erro construtivo, perícia de engenharia, que possam ter influenciado no resultado encontrado. É isso aí, ele quer que você demonstre lá é, tudo que... é contribuiu para acontecer aquela elite. Então, vocês precisam colocar histórico, precisam fazer toda uma dissertação onde vocês, o que? Fundamentam aquilo ali, que, que aquela conduta que provocou uma causa que com certeza teve uma consequência ruim para alguém lá, algum dano para alguém. Então, nesse caso, vocês precisam fazer esse link aí entre esses três... Elementos, que é conduta, causa e consequência, isso se chama no direito nexo causal. Esclarecer, sob o ponto de vista científico, a relação de causa e efeito entre as condições barra condutas informadas e o resultado verificado. Isto porque nem sempre os quesitos são bem elaborados pelo advogado, se não a ajuda de um especialista, assistente e técnico na sua elaboração. Sim, então, olha, isso é muito importante, vou dar uma parada aqui, ó. Os quesitos, é, nós vamos ver mais adiante, mas os quesitos são as perguntas que as partes e até o magistrado muitas vezes faz também para elucidar né, o objeto do processo para o perito responder. Só que muitas das vezes os processos não têm assistente técnico. O que é o assistente técnico? Vocês vão ver mais lá na frente, mas falando rapidamente aqui, o assistente técnico é aquele profissional da mesma área, do perito, que as partes contratam para acompanhar o, o trabalho do perito e para ir informando a parte de tudo aquilo que está acontecendo. O assistente técnico não é nomeado pelo juiz, ele é contratado pela parte, o perito é nomeado pelo juiz. tá? Então, é, quando muitas vezes não tem assistente técnico, as pessoas não, não colocam assistente técnico. Então, quem elabora os quesitos é o advogado. E o advogado, ele, assim como o juiz, ele pega processos de todas as áreas profissionais. E ele, advogado, entende de direito. Então, ele fica numa situação vezes da saia justa, porque ele tem que elaborar os quesitos de uma área que ele desconhece totalmente. Então, não é proposital, nem é burrice, nem é incompetência, nada disso. É simplesmente porque fica bem difícil para o advogado elaborar esses quesitos sem ter um profissional da área perto dele. Então, muitas vezes, esses quesitos saem é, improcedentes. Então, isso aí cabe ao perito avisar que aquele quesito é, é improcedente, enfim. E, é, de repente, é sugerir e substituir aquele quesito, respondendo de outra forma, enfim. Tem uma série de maneiras de se ajudar o advogado nesse ponto aí, tá? O no novo CPC suprimiu a exigência de nível universitário para o perito, parágrafo 1º do artigo 145 do CPC de 1973, privilegiando o conhecimento técnico efetivo, que pode derivar apenas da experiência profissional, como no caso o especialista pode ser até mesmo um analfabeto. Foi aquilo que eu falei para vocês lá do Luthier, tá? O perito deve ser imparcial e neutro pois precisa analisar os fatos de forma absolutamente profissional e verdadeira, sem interferência de preferências ou ligações particulares. Prestem atenção. Diferente do assistente técnico que é contratado por uma das partes e apesar de eticamente também ter a obrigação moral de ser imparcial, ele tende a ser parcial. Essa diferença será avaliada mais à frente no curso. É óbvio, o assistente técnico foi pago, através de um contrato particular, pelas partes, para ajudar a parte a entender tudo o que está acontecendo naquele processo, o trabalho do perito, principalmente. É lógico que ele vai tender né, para o seu cliente, mas não é o certo. É, o certo é, o assistente técnico, no momento que ele vê que a situação ali é desfavorável ao seu cliente, eu, como assistente técnico, falo a verdade, é, eu, eu falo para o cliente que realmente ficou comprovado ali que não existe aquela situação que ele né, a princípio pensou que existisse, mas enfim, é complicado, é uma situação um pouquinho complicada a do assistente técnico. Então, é, é o perito não, pessoal, o perito é nomeado pelo juiz, ele não tem que ficar amiguinho de ninguém, não tem que ficar puxando é, para o lado nem de uma, da, nem uma parte, nem a outra, nem da parte do réu, nem do autor, nem do requerente, nem do requerido, porque ele tem que ser imparcial, ele tem que se ater, que se limitar a avaliar de, for, de forma científica e técnica o objeto do processo. ok Produção de prova técnica simplificada, Parágrafo 3º do artigo 464, na qual o juiz pode inquirir em substituição a confecção do laudo pericial um especialista, embora nesse caso o parágrafo 4º do artigo 464 estabeleça que tal especialista terá que ter formação acadêmica específica na área objeto do seu conhecimento. É isso aí. Resumindo, pessoal, o perito precisa ter antes de mais nada bom senso, honestidade, coerência técnica e responsabilidade, então pessoal é isso aí a nossa aula de hoje foi para vocês entenderem o que precisa ser para trabalhar como perito e como vocês devem proceder, até a próxima aula, bye bye.